Posicione o um encosto junto ao assento e parafuse com os parafusos maiores. Coloque a peça de acabamento utilizando os parafusos menores. Faça o mesmo do outro lado. Pegue o braço direito, representado pela letra R, e parafuse na lateral direita do assento. Faça o mesmo com o outro braço. Posicione a ferragem no assento, atentando-se para a posição correta e parafuse. Agora, prenda as almofadas de lombar e de cabeça. Encaixe a base da cadeira no assento. Pronto! Sua cadeira está pronta para ser usada.